Olá! O recadinho do vídeo de hoje é Faça Acontecer! Você está saindo da sua zona de conforto? Você está querendo realizar coisas diferentes? Então, começa mudando. Qual parte da sua vida você gostaria de mudar? É no seu relacionamento? É na sua vida profissional? É você com você mesmo? É no seu corpo? Ou você tem algum desejo que você gostaria de estar realizando? Uma nova etapa? Um novo objetivo? Uma nova meta? E aí? Faça acontecer. Saia da zona de conforto. Faça as Coisas diferentes para obter resultados diferentes. Fazendo a mesma coisa, você só terá o mesmo resultado. Então, faça acontecer, acredite em você, enfrente o medo, enfrente a insegurança, saia da zona de conforto e faça acontecer. Afinal de contas, o não você já tem você está em busca agora do sim então mude faça diferente e faça acontecer só assim você alcançará o sucesso em todos os quesitos da vida então esse é o recadinho do vídeo de hoje faça diferente mude a forma de fazer e tudo mudará alcançando novos resultados corra atrás do sim entra no meu canal se inscreva lá, doutora Michelle Cunha, no YouTube, curta, comente e compartilhe os vídeos. Um grande abraço e até o próximo!